O desafio do sem sobrancelhas Porque galera, olha só Aparentemente no Clash Royale nós temos uma grande gama né? Uma grande variedade de tropas que não tem sobrancelhas <risos> Eu fiz um deck muito troll aqui Com tropas que não tem sobrancelhas Pelo menos não tem sobrancelhas aparentes, né? A gente não consegue ver as sobrancelhas dessas tropas aqui O deck consiste de espírito de fogo, bombardeiro, bebê dragão, mini P.E.K.K.A, guardas, os servos Horda de Servos e o... É... Esqueleto Gigante. Bom, mas o desafio não vai ser batalhar com esse deck aqui. O desafio vai ser a melhor foto de alguém sem sobrancelhas que me marcar no Instagram vai ganhar um gift card de 25 reais no... É... É um gift card de 25 reais, né? <risos> Mas o que, que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa pra tirar sua sobrancelha, ó. Se você quiser arrancar sua sobrancelha na cera ou na gilete, o problema é seu. Mas aí é só 25 conto. E também, se tiver vários, eu vou escolher só um. Então toma cuidado pra você não arrancar sua sobrancelha sem motivos. Ou você pode fazer, por exemplo, como eu. Pega uma maquiagem, sei lá, pega aqui é, alguma coisa de cor de pele. Pera aí, deixa... Aqui, ó. Pega alguma coisa da cor da pele, esfrega assim, ó, tá ligado? Esfrega assim, ó, passa assim, pá, você vai ficar sem sobrancelhas e pá. Aí, aí, o que que acontece? Você tira uma foto sem suas sobrancelhas. Eu, cara, não faço a menor ideia de como isso está ficando. Se isso está ficando uma merda, com certeza. <risos> e estou com os dedos cagados, também, literalmente, parece que eu estou com o dedo num pouco de cocô, mas enfim, deixa eu passar aqui, terminar de passar, pá. porque nós não podemos ter sobrancelhas para batalhar com esse deck. a foto mais criativa eu em parceria com o Portal dos Créditos, lembrando tem 25% de ou oh, 8% de desconto para quem compra usando o cupom Gordinho Clash lá na loja. Além disso, está rolando um sorteio, o primeiro link na descrição, vai lá. É, a melhor foto vai ganhar 25 25 reais em gift card, beleza? Só pra uma zoeira aí com vocês, a gente tem que batalhar também agora com nossas... Nossas tropas sem sobrancelhas! Eu não faço a menor ideia como eu estou, mas eu deve estar lindo com isso aqui. Eu não sei nem se isso aqui coloriu como é que ficou, se tirou ou não minha sobrancelha. Você pode também usar métodos alternativos, por exemplo... Colocar assim, um papelão Assim na sua cara, enfim Seja criativo e vamos aí Ver quem vai ganhar, eu mostro o vencedor No próximo vídeo de Clash Royale que eu gravar Beleza? Não necessariamente no próximo vídeo, né? Porque eu não sei, às vezes eu gravo outro aqui logo na sequência Assim, sobre as enfim Vamos lá, começando aqui com o nosso bombardeiro Ele começou com, a, com o coletor de lixeira no meio Opa! Eu tomou bastante dano aqui, vamos colocar os nossos servos. Vou colocar aqui, opa, lá vem, lá vem, lá vem Mineiro. E vou colocar aqui o meu GG. GG. Vamos, gigante esqueleto. Gigante esqueleto acompanhado de guardas. Agora sim nós vamos começar o nosso ataque e vamos ver o que a gente consegue. Vamos colocar aqui o nosso bombardeiro para proteger aqui por uma possível é, do. é maldito! De alguns possíveis esqueletinhos, né? Que também não tem sobrancelhas. Então agora a gente vai com o espírito de fogo, vamos ver se a gente consegue dar o primeiro dano na torre dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar os primeiros danozinhos. Olha só, dando bastante dano no mineiro, mas beleza. Muito bem, parece que o nosso deck troll sem sobrancelhas, aparentemente o nosso oponente não, de não descobriu que nós estamos usando tropas sem sobrancelhas. É... Cara, ficar sem sobrancelhas é sem sombra de dúvida horrível, né? Se você fizer um Photoshop aí na sua foto também não vai contar, tá? Então fica a dica, não vale Photoshop. Vale Photoshop só na thumbnail aqui do vídeo. <risos> Enfim, agora temos três mosqueteiros para enfrentar, não faço a menor ideia como é que eu vou fazer Meu bebê dragão vai morrer, vai morrer Então eu vou colocar aqui, ó, os meus servos e os meus guardas do lado de cá Meu mini peca para defender do lado de cá E ok, vou perder tudo ali do lado esquerdo, meu Deus Espíritos de fogo do lado de cá, meu Deus, tá ficando difícil Eu não sei como é que eu vou conseguir batalhar aqui E agora eu vou perder muita vida da minha torre do lado direito Aparentemente você não ter sobrancelhas é uma desvantagem no jogo <risos> Vai, bombardeiro! Não. Nossa, acertou no ar. Acertou no ar, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Ok, então vamos lá. A gente tem que fazer esse gigante esqueleto alcançar o alvo dele, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso esqueleto gigante, na verdade. A ordem, está... a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Então, beleza. Vamos matar aqui. Vou colocar agora a minha ordem de servos e vou preparar os meus servos. Para quando ele matar a minha ordem de servos, ele provavelmente não vai querer deixar ele vivo. Então, Ok. E aqui agora, lá vem, lá vem a treta, lá vem a treta, eu coloco aqui, coloco Espíritos de Fogo. Nossa, maldito, meu irmão. Ok, ok, só estou me ferrando aqui nessa brincadeira. Mini peca do lado de cá, e eu acho que... Nossa, cara, essas três novidadeiras! Meu Deus! Não consigo. Não estou conseguindo. Lá vem você de cá, vocês de cá. Cara, eu vou perder essa torre, vou perder essa torre, vou perder essa torre, Não! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, meu Deus, eu não consigo dar dano na torre do cara, velho. Nossa, eu vou perder, cara, meu Deus. Ignorem essa partida, ignorem essa partida, ignorem essa partida. Deixa eu ver aqui como eu tô. sem sobrancelhas, eu preciso ver como eu estou sem sobrancelhas, esperem um segundo. Nossa, que merda, o que que eu fiz, cara? O que que eu fiz comigo mesmo, cara? Meu Deus, eu não espalhei a bagulho direito. Tô com sobrancelhas loiras, basicamente. Vamos mudar o nosso método de ficar sem sobrancelhas. E aí sim nós vamos conseguir ganhar. Tá? Então eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Se liga. Vou pôr aqui. Vai, cara. Dois mil anos depois. Finalmente, agora sim, sem sobrancelhas. Agora sim, sem sobrancelhas totalmente. Eu acho que eu vou tirar esse gigante esqueleto, já que nós fizemos a alteração visual na é, gente. Vamos tirar e vamos colocar aqui um Lava Hound, fazer um deck aéreo basicamente. Vamos lá então, agora sim, deck sem sobrancelhas, funcionando em 3, 2, 1. Boa sorte, Spartan do clã The King Royale. Agora nós estamos preparados, sem sobrancelhas, sem sombras de dúvida. <risos> bosta de piada, né? Enfim, vamos preparar aqui o nosso é, lava round. Vamos ver, vamos ver o que o nosso oponente vai fazer para contra-atacar o nosso mini packs. Poderia ter colocado ali os espíritos de fogo, né? De bobeira, de bobeira. Talvez ajudasse ali contra aqueles goblins. Enfim, vamos colocar aqui então finalmente o nosso lava round. Vamos ver como vai ser a reação do nosso oponente. Eu coloco os meus espíritos de fogo do lado de cá e coloco os meus guardas do lado de cá. Vai, não, não deu tempo o cavaleiro dele encostou na torre, vai dar algum dano e a gente vai com nossos ataques aéreos agora, ok? Então vamos lá, bebê dragão para acompanhar o nosso lava, vai matar aquele, aquele bombardeiro dele ali, ok, show de bola. E agora a gente vai encostar na torre, finalmente encostamos na torre, beleza, bebê dragão focou a torre, ele colocou mineiro ali de modo errado e nós vamos dar bastante dano aqui agora senhoras e senhores, nossa, jogou bem a flecha ali, jogou bem a flecha Mas nós vamos dar muito dano aqui nessa torre do lado direito, meu irmão Boa, boa e Agora sim o deck funcionou Tá vendo? É só você fazer a alteração certa na sua sobrancelha, cara é só você fazer a alteração certa na sua sobrancelha, não tem dúvidas que é assim que você vai conseguir um bom resultado. Ok, então agora a gente vai de ordem de Servos e Espíritos de Fogo ali na frente. Vamos ver como é que ele vai counterar. Ele já gastou as flechas, vamos ver. Ignorou, preferiu perder a torre e ainda vai perder alguma daquelas tropas ali, vamos ver. Não perdeu não, mas tomou um certo dano. Ah, perdeu uma na verdade, né? Vou colocar aqui então para defender rapazes, de, do lado de cá e agora a gente vai preparar nosso ataque do lado esquerdo, ataque sem sobrancelha, agora sim, parece que vai funcionar, hein, parece que vai funcionar senhoras e senhores vamos lá muita calma nessa hora, lá vai lava a round do lado esquerdo lá tem, lá que tem bombardeiros aqui tem espíritos de fogo beleza, show de bola agora nós vamos com bebê Drags do lado esquerdo, ok, e aqui eu vou preparar os meus servos, oh meu irmão, E nossa, eu poderia ter colocado feitiços aqui, né cara, eu estou sentindo falta de feitiços, estou sem feitiços aqui, eu deveria ter colocado na verdade, porque feitiços não tem sobrancelhas, então eu deveria ter colocado, né? ia facilitar bastante a minha vida aqui, ok, e ele tá gastando mineiro ali loucamente, sem saber o que fazer para poder garantir ele não perder a batalha, enquanto isso eu vou me preocupando, em conseguir. Nossa, joguei errado esse. Assim. Uma. Caracas. Mas ele já gastou a flecha, hein? Ele gastou a flecha na nossa, nossa Hora de Servos. E agora é a hora da... do nosso Lava Round morrer. E a gente conseguir um belo de um ataque aqui agora. Vamos lá, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Espírito dos Fogo matou os Goblinzinhos. É a hora de vencer. Senhoras e senhores, o deck sem sobrancelhas funcionou, se você quiser utilizar o deck sem sobrancelhas eu recomendo, eu recomendo você colocar algum feitiço, afinal de contas feitiços não têm sobrancelhas, lembrando tá valendo 25 reais em gift card em parceria com o portal dos créditos, a melhor foto que me marcar no instagram, eu vou postar a foto no instagram, eu vou mostrar ela no vídeo e você vai ganhar 25 pau pra você comprar suas gemas, pra você gastar do jeito que você quiser aqui, e se você quiser também utilizar o deck sem sobrancelhas, eu não tenho... Não, sem sombras de dúvidas, ele funciona de alguma maneira, ok? Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, esse não foi um vídeo com, que pra complementar de conteúdo, mas foi um vídeo divertido. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e clicar na, no sininho pra você receber as notificações. Afinal de contas, quem não clica no sininho não recebe porque o YouTube, cara, YouTube não divulga mais meus vídeos. Fala um grande abraço do Gordinho, galera, e até a próxima!